Olá, trabalhador, trabalhadora, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. No primeiro vídeo deste canal, falei sobre a regra de transição do pedágio de 50% que o homem ou a mulher faltava para completar é, os requisitos mínimos para conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui na descrição é importante assistir pois esse vídeo poderá se enquadrar no seu caso específico e no vídeo de hoje falarei sobre a regra do pedágio de 100% do tempo que o homem ou a mulher faltava para completar o tempo mínimo e conseguir a sua aposentadoria por tempo de contribuição pessoal, como já foi dito Antes da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, houve a promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que trouxe diversas alterações na legislação previdenciária e trouxe também algumas regras de transição para quem estava próximo a se aposentar. Como falei já da regra de 50%, do pedágio de 50%, hoje, a regra do pedágio de 100% do tempo que o homem ou a mulher faltava para completar 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher é a mesma sistemática. A única diferença é que, no lugar de pagar o tempo de contribuir, de trabalhar mais 50% do tempo que faltava, o homem, a mulher, vai ter que trabalhar mais 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher. Vamos aqui exemplificar para ficar mais fácil de entender. Com exemplo, tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Pessoal, vamos supor que em 13 de novembro, data da promulgação da Emenda Constitucional da Reforma da Previdência um homem ele faltava três anos para conseguir os 35 anos de contribuição ele tinha 32 anos de contribuição ele faltava apenas três anos só que aí veio a lei mudou e disse não você não vai mais se aposentar com 35 você vai ter que cumprir com uma regra de transição vai ter que trabalhar mais 100% do tempo que faltava pessoal 100% de três anos é três anos ou seja este homem vai ter que trabalhar por mais seis anos os três anos que faltava mais três anos totalizando seis anos tem um grande detalhe nessa regra de transição exige-se uma idade mínima a idade mínima para o homem é de 60 anos ou seja não basta apenas cumprir com a regra de 100% tem que ter a idade mínima de 60 anos e pessoal o mais interessante o mais importante e esta é uma notícia boa é que na regra do pedágio de 100% do tempo que faltava não incide aquele chamado fator previdenciário é uma das regras mais vantajosas Embora trabalhe mais, né, porque tem que trabalhar 100% do tempo que faltava, em termos de renda, é a mais vantajosa, vai receber 100% do benefício, sem incidência do fator previdenciário, ok? Eu vou aproveitar aqui e também citar um exemplo no caso da mulher. Vamos supor uma mulher que em 13 de novembro de 2019, repito, data da promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência que trouxe alterações. Vamos supor que essa mulher, ela tinha o um tempo de contribuição de 26 anos, em 13 de novembro, tinha 26 anos de contribuição, o que quer dizer que ela faltava apenas 4 anos de contribuição para completar os 30 anos e conseguir a aposentadoria. Ela tendo que cumprir com um pedágio de 100%, 100% de 4 é mais 4 anos. No total, ela terá que trabalhar 8 anos para conseguir a sua aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 100%. E o mais importante, não incidirá o fator previdenciário. Não vai ter o redutor da aposentadoria. Repito, uma das regras mais vantajosas aí da reforma da Previdência. E como no caso do homem exige-se uma idade mínima, obviamente no caso da mulher exige-se também uma idade mínima, que para a mulher a idade mínima é de 57 anos de idade. Então terá que ter 57 anos de idade, mulher terá que ter 60 anos de idade os homens e as mulheres terão que cumprir com a regra do pedágio de 100% do benefício para conseguir a sua aposentadoria por tempo de contribuição perceba que é uma regra com a idade reduzida né porque com a nova regra da previdência sem regra de transição o homem se aposenta com 65 anos, a mulher se aposenta com 62 anos de idade, é uma regra de transição com a idade mínima, mais reduzida. Então, pessoal, no vídeo de hoje falei aqui sobre a regra do pedágio de 100% do tempo que o homem ou a mulher faltava para completar o tempo mínimo e conseguir a sua aposentadoria. Nos próximos vídeos falarei sobre as outras regras de transição tem a regra soma de pontos, tem a regra do próprio direito adquirido. É muito importante quem já tinha direito adquirido não terá que se preocupar com a reforma da Previdência, mesmo que não tenha hoje requerido a sua aposentadoria. Pode requerir a qualquer momento e o direito será garantido. Como já diz o nome, é direito adquirido, já está incorporado no patrimônio do trabalhador. Pessoal, não perca os próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Estarei sempre, semanalmente, postando vídeos importantes para a sua vida, trabalhador. Toda semana postarei dois vídeos. Sempre terça e quinta-feira estarei postando dois vídeos para vocês, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e deixa o like. Até breve, pessoal. Um abraço.